Fala, meus amigos, bem-vindos à taverna. Pessoal, hoje eu vou continuar a exploração aqui da Floresta Negra para ver o que que a gente vai achar de interessante aqui. Então vamos lá. Aqui na floresta eu fiquei meio receoso de. A primeira vez que eu vim aqui, ó, sementes de cenoura. Eu tô precisando fazer uns itens novos para dar progressão no jogo e ainda não achei nada de que não seja aquele item da primeira live que eu fiz aqui na Floresta Negra, que é tipo um latão. Só que eu preciso fazer também a fundição, e a fundição ainda não ficou desbloqueada para mim, então tá faltando algum tipo de item aqui que eu ainda não sei o que é. Então eu preciso dar uma, uma explorada aqui, olha, depósito de cobre. Hum, cobre eu ainda não tinha não. Né? Vamos minerar aqui. Ó, oh, pobre. Beleza, né? Finalmente, gente. minerar mais aqui. Agora eu preciso desse danado dessa fundição, cara. Fica embora, cara. Não vai é ter jeito de eu ficar aqui nesse frio não. Vamos voltar. Vamos voltar. Garantir é é que não vai dar merda, aí. Eu saio, cara, fica deixando a porta aberta. Mão disso vai dar merda. Vamos vamos dormir logo. Vamos a nossa exploração aqui na floresta negra. Deixa eu ver aqui. Prado. Floresta negra tá aqui, ó. Esse cantinho aqui é tudo floresta negra. Então a gente já achou um novo material que é o cobre. Agora a gente precisa achar como que faz a fundição. Só isso. Só isso, né, gente? Bom, em tese, gente, seria algum. A fundição é carvão com alguma, algum tipo de construção. Eu lembro que eu vim na Floresta Negra uma vez e achei uma. Uma, uma casa. Tipo um, um castelo. De pedra Talvez, se eu quebrar aquele castelo Talvez as pedras dele Aqui é cobre, ó Aonde eu tava aquele dia pegando aqui Então vamos minerar mais um pouco Aproveitar tudo dá pra gente pegar Peguei, peguei Peguei cobre Depois eu jogo essas pedras e Nada nada Aqui o foda, cara Dessa amostra, dessa, mostra, dessa flora, essa negra É isso, cara o bicho não deixa eu ser quieto aí. 3. 3, vai. Nossa, o nível de, de, de, de bloqueio é difícil de subir, cara. Agora eu não sei também, talvez seja o seguinte. O que eu tenho que ficar subindo de nível quatro. Vou dar um, vou dar um tempo no cobre, gente. Deixa eu ver quanto cobre que eu peguei, 7 Eu vou dar um tempo, sabe por quê? A, a picareta tá quebrando Daqui a pouco eu vou chegar no lugar que eu tô falando com vocês E não vou ter picareta pra poder minerar o trem Semente de cenoura, já tinha Uma outra Aquele outro momento lá Ah lá, é lá, é lá, gente, ó Tem um castelo lá no fundo, não sei se vocês estão vendo Então, aqui na beira da água, você acha cobre Você acha latão Tipo latão, sei lá, tá escrito latão. Agora eu, eu preciso entender como eu vou fazer essa danada nessa condição. Pra mim, talvez se eu destruir aquilo ali. Opa, aqui, tem aqui? Pedra, como? Pedra, pô. Aqui tem uns bichos, cara, tem que ficar esperto. Umas caveiras aqui, cara, outro dia. Cadê o outro? Normalmente são três. tem pegar esse bicho aqui. Não me errei, feio. Esse aqui dá pena, cara. Pena. Agora, vamos ver, gente. Tô, cruzem os dedos aí vamos ver onde que a gente garimpa aqui ó ver se é esse material aqui ou, ou se não é não é isso não cara então aí é, eu não consegui subir aqui outro dia porque o boneco fica travado tá vendo olha sobe nesse trem meu pai do céu vou fazer o seguinte cara vamos ver o que tem por aqui eu não tinha vindo aqui ainda tem que subir lá em cima ai tá mesmo Baú aqui, cara. tem nada demais. Isso aqui joga fora. Vou pegar isso. Isso. Vou subir aqui. O um outro baú aqui. Ah, não. Esse é o mesmo baú, né? Agora o seguinte, cara. Não tem bosta nenhuma aqui, cara. Bosta nenhuma. Puta merda hein, cara. Que decepção. Vamos matar dentro aqui, gente. Vê o que, que a gente acha. Tem que vasculhar. Esse cerro, cara, ele fica fazendo barulho demais. Um Será que eu marquei aquilo ali sem querer? Será que foi eu? Coisa de ali Ô doido Ô doido, viado Olha ali, gente Vou tentar matar ele um Olha cara Nossa, errei ele Parou bem na hora Toma Ô oh, doido Toma desgramado Toma não vou enfrentar um troll no braço né gente Sai fora troll Eu acho que eu vou esconder de você Nossa eu tô sem estamina sem Deixa eu descansar um pouco Ô louco, viado! Sai! Nossa, agora eu gelei! Vamos desarmar! Caraca, gente! Tá mole não! Ele precisa de um golpe só pra me matar! Viado. Para lado, sai para lá Tá maluco? o doido! Caraca! O chão tá puto Vai pra lá, vai derrubar a árvore aí Ai, Pai do Céu! Nossa, gente. Tem outro? Nossa, pareceu uns bichinhos, cara. Pelo amor de Deus. Sai, viado. Sai. Puta merda, cara com um gosto de gás Ô louco, viado Esse cara vai me pegar, viado Cansei Calma, muita calma Ele tá quase morrendo Toma Calma vocês, vem. Vamos ver o que, que esse troll vai dar, gente Que item caraca, engraçado. Caraca, gente, eu para passar uma apertão ali, hein? Olha lá, tem as coisas do troll aqui, cara. Pera aí, gente. Agora é o seguinte. Como eu estou sem espaço? Vou isso aqui forte. Ó, agora dá para fazer. É um de couro do troll. Ah tá, os itens novos que eu posso fazer Porque agora eu tenho pele do troll Pronto cara Então já descobri ó. Já já valeu a pena a visita aqui Já valeu a pena a visita aqui Vamos jogar fora Essa pedra, essa nada. Não agora né Fragmento de cor ah já estou lotado fragmentos ósseos Pô, só ir pegar essa carne aqui É mais fácil pegar o que eu for, então é melhor pegar o que for. Vamos dar uma maculhada aqui, gente, é uma fogueira aqui eu, eu não sei o que é. não sei se foi eu que fiz isso, cara Sinceramente, eu não sei se foi eu Pelo amor de Deus, não vai ser chato, cara. Pronto. É. Eu, mar... eu acho que foi eu que marquei isso aqui sem querer, gente. Faz sentido, não tem nada aqui. Eu posso fazer isso aqui de casa, né? Ambar se amba vale a pena eu levar cara. se amba vale a pena então eu não sei para que serve ainda mas uma hora a gente vai saber bom, eu posso fazer uma casa aqui e a minha outra casa ela tá marcada eu deixei ela marcada então fica mais fácil da gente... vou fazer o seguinte pessoal vou construir aqui um negócio aqui Vamos pegar aqui rápido Vamos construir aqui Uma bancadinha Eu não tenho madeira velho. Eu não acredito nisso cara. Tá, meu pariu, viu? Vou pegar aqui Vou fazer logo, rápido Falta eu morrer, cara Com essa arma na minha cabeça Perigo, gente já falei mil vezes com vocês, fique esperto Vou ter que jogar outra coisa fora Nossa, não tem sergo não, cara Vamos desgramar Um uh, sem Oh, shit, cara, nossa Será que eu pego, consigo pegar? Seguinte, vamos ver o que a gente joga fora aqui agora. Puta merda, é coisa demais. Parece que o fora. Oh shit! Vamos lá, boa tarde. Olha Olha, mas tu não tá defendendo, não? Porra! Tá doido, gente? É igual não tá defendendo aí. É seguinte, vamos jogar logo fora. Foda-se, a madeira. Olha lá o que, que eu peguei. Eu peguei alguma coisa. Ah, rapaz, aí ó. Descobri. Só que aqui eu perdi a localização daquela casa que eu tava olhando, cara. Meu Pai do Céu, gente. Cadê aquele negócio, cara? Eu sabia que eu ia me perder, velho. Eu sabia que eu ia me perder. Deixa pra lá, gente. Vamos embora, então. Antes que se tipo de merda. Vai ter um inimigo ali. É Nossa só tem esse aqui, cara? Sabe que é um veneno essa porra Puta merda, gente, agora vai começar a dar merda Pelo amor de deus, cara pelo amor de Deus, vem cá, vem cá logo, vocês tá me vacilando, cara tá morrendo, velho. Sai. Toma. Vamos, vamos, vamos, porra, nossa gente, que sufoco do caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos acabar logo. Vambora, vambora. Nossa, tem um outro. O negócio é o seguinte, gente, vaza da braquiária e boa aqui. Você é doido. Vai dar não, tá inimigo demais, minha estamina tá ruim, porque eu tô cansado e com frio. Se eu ficar aqui eu vou falecer, mas eu peguei novos itens, cara. o uh, shit, cara. Nossa, senhora. minha vida não tá muito boa. Sai desse frio! Sai desse frio! Vai dar merda! Vai desse frio! Vai, tem uma, uma coisa aqui, não sei o que se é isso Nossa, é bicho Mai, cara! É inimigo demais! Pô, foda! Sabe o que, que é, gente? Eu construí minha casa nova lá, cara! Toda bonitinha! Agora eu vou ter que desmanchar a bichinha! Olha, é muito longe, cara! É muito longe! eu tenho que mudar de lá tá muito longe para ficar indo e voltando eu tô perdendo tempo demais infelizmente eu vou ter que gastar um tempinho para poder fazer isso Não vai ter jeito não eu deixo ela lá bonitinha daquele é jeito lá fica lá né Depois depois vou fazendo a mudança tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso, cara Mas infelizmente eu acho que não tem, não Vamos lá, vamos voltar Tô Chegando já O negócio, cara Até que você consegue ficar com a vida legal Mas se junta muita porrada não sei, Você tá fudido, cara Você tá fudido Aí o aperto é grande, o aperto é muito grande. Bom pessoal, chegamos aqui, a gente só vai conferir o que, que esses novos materiais fazem. Ah, ele vai apagando, Eu só não sabia não. Dele, vamos ver o que, que, que, que os novos materiais fazem. aqui ó. Calça e tônica de couro de troll. Só que os dois gastam 5. Assim. Então não, não, tem, não tem muito o que fazer, não. Eu não vou ser mais furtivo. A minha, A minha atual, cara. Ela é armadura 2, cara. É três vezes mais forte. Três vezes mais forte. Agora então, é o seguinte, gente. O que, que. Aqui, ó. Quebra galhos. O que, que é isso aqui? Uma arma digna dos deuses. pergunta já foi atingido por ela. Então uma arma. Essa é uma boa arma pra se ter, né, cara? Eu tenho. Eu acho que eu tenho todos os materiais, menos essa cabeça de cerro aqui. Madeira de lei. Aqui, ó. Finalmente, cara, perfeito para construir cabanas de tom. Ah. então, pera aí, gente, vamos ver aqui o que, que liberou nas construções. Aqui nada, tudo, tudo que a gente já sabia. A gente tem um raft que a gente não construiu ainda. Aqui, ó, que teve coisas novas, né? A gente não tinha essas estacas afiadas, não tinha. Isso serve, tipo, para o cara não... Não consegui chegar no seu local, né? Ah, essa aqui, o portão de madeira também não tinha. Isso é novidade. Agora, foda, cara. Por que, que esse danado não podia antes, né? E só precisa de material que a gente já tinha. Mas beleza. Gente, obrigado aí por vocês assistirem até aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, pessoal.